o molde dele está disponível para você imprimir na sua casa em tamanho real do 36 ao 56. E, gente, quando o vestido, o modelo, ele é bem básico, a gente tem que investir no tecido. E este tecido aqui é maravilhoso. Este tecido aqui que a gente usou é uma malha canelada neon que eu recebi lá do site Saia de Saia. Olha que linda, ela é pink, tá? Ela é maravilhosa, ela é super encorpada e este vestido é muito simples de fazer, tá? Eu vou dar duas opções aqui, uma mais esporte e agora eu vou voltar com uma opção mais social. Então tá aqui agora com um salto e um cinto, ele já fica outro modelo de vestido. Então dá pra usar de inúmeras formas este vestido, apesar de ser um vestido simples de fazer... Como a gente usou esse tecido neon, ele fica um vestido que dá para você usar até numa festa. Então, se você quiser aprender a fazer este vestido, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Como prometido, vamos então fazer o nosso vestido tubinho neon que eu já tinha prometido para várias leitoras que eu ia trazer para vocês. É um modelinho super fácil, que eu tenho certeza que vocês vão fazer e arrasar, tanto para usar, como quem faz para vender, tá? Então, o molde tá disponível no site. Dobrei o meu tecido, vou cortar aqui duas vezes, já tirando frente e costas, depois eu vou dobrar e cortar a manga. Ele é bem simples e rápido de fazer, tá? Então, eu vou acelerar o vídeo, se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta, e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Então, pessoal, já cortei, olha, a parte, né, da frente e das costas e as duas mangas, tá? Aí, a manga, você pode cortar no comprimento que você desejar e o vestido também. Eu sei que tem bastante gente que gosta de vestido mais curtinho, ainda mais esse modelo fica bem bacana, então, pode cortar aí curtinho. Vamos montar o vestido, então? Se você tiver overlock, então, agora você vai pro overlock que acelera bastante o processo, se você não tiver overlock, overlock, não tem problema, gente. Vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina reta com aquela agulha de cabeça dourada. Só isso e ele já segura aquela agulha, ela é específica para costurar malha na máquina doméstica. Então, eu tô colocando aqui, olha, lado direito do meu tecido com lado direito do meu tecido. E vou passar uma costura na máquina, eu vou para overlock, mas como eu acabei de falar... Se você não tiver, vai pra máquina reta, tá? Vou passar uma costura aqui nas duas laterais, fechando o meu vestido. Já vou pegar as minhas mangas e também já vou fechar. Vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vou fechar a lateral da manga, depois já vou encaixar aqui na minha cava, tá? Então, eu vou pra máquina fazer esse processo e vocês vêm comigo agora. Agora, já montei o vestido, tá aqui. Deixa eu colocar ele do lado do direito aqui, pra mostrar como que a gente vai fazer o acabamento da parte superior dele, tá? Ó, tá aqui o meu vestido. Se você quiser fazer a barrinha aqui, olha, na, na parte de baixo e nas mangas, você pode... Ou você dobra duas vezes e passa uma costura na máquina reta, ou você nem precisa, porque esse tecido não desfia. Então, você pode deixar ele assim mesmo, tá? Aqui na, na parte de cima da gola, que seria a nossa gola, você vai tirar a medida daqui e aí você vai cortar uma tira na largura que você preferir pra encaixar aqui, tá? Então, eu cortei uma tira, só que, ó, lógico que eu vou ter que fechar. Então, eu vou passar uma costura aqui, vou fechar essa tira, depois eu encaixo ela aqui, gente, ó, uma tira reta que eu cortei na largura aqui do meu, da meu, do meu decote, e é só encaixar e o vestido já vai estar finalizado. Super rápido, fácil de vender um vestido desse, tá super em alta, porque a gente tá usando uma área canelada. Eu vou passar, então, a costura aqui, vocês veem comigo só pra vocês verem o processo, como que é. Eu vou passar na overlock, mas como eu disse, vocês podem fazer na máquina reta normal, pessoal. Pessoal, o resultado final, eu cortei aqui, olha, como vocês podem ver, uma gola mais grossa, então eu tenho duas opções, usar ela mais o grossona assim, ou eu posso virar ela e usar ela dobradinha, eu acho bacana você cortar grossa por isso, porque você tem duas opções de usar. Eu passei aqui, olha, uma costurinha na barra, dobrei duas vezes pra dentro, passei uma costura reta na máquina reta mesmo, tá?